Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar uma surpresa pra vocês Sabe é qual é? Oi gente! Minha prima Eu tô aqui na casa dela Gente, a gente... Eu vou dormir dois dias aqui na casa dela Vamos colaborar pra 100 mil e... Tá, eu ganhar a placa. Gente, a Alice ela quer falar. Ela... Gente, a ela falou pra vocês, mas eu não entendi o que ela falou. E eu acho que ela falou que ela quer ganhar 100 mil inscritos pra poder ganhar a placa. Uhul! <risos> <risos> gente, e também a gente vai fazer um tour pelo quarto. Gente, eu tenho uma. Antes de falar sobre o tour, eu tenho uma surpresinha pra você. Ah. Isso não tava no roteiro gente A gente vai pegar de Pupsumars O que você Gente, eu vou Eu falei 3 Eu acho que a gente vai clicar de Pupsumars É o meu canal E deixa muito like Tá bombando aqui eu tenho que ir procurando 3 Deixa eu pegar eles aqui, tá? Vai falando com eles Tá, gente, eu quero poder falar com vocês que... Bombom daqui, eu tenho que ir procurando três. Deixa eu pegar eles aqui, tá? Vai falar um com eles. Tá, gente, a, eu, eu quero poder falar com vocês que é meu é minha primeira vez no canal. Tem, eu sempre quis aparecer no YouTube, mas nunca consegui. Oi, gente. E, gente, é minha primeira vez no YouTube canal. e no eu... canal da minha prima. É porque ela aparece, eu acho que ela só vai aparecer. Eu sou muito alta. A câmera não, não me bate Eu sou Comum Comum Gente, eu sou comum Esse aqui é raro, raro. Erro de gravação Se é inscreve no canal E deixa muito like E se inscreve muito no canal E não se esquece de compartilhar Para todas as pessoas Que vocês conhecem Compartilha pro seu gato Compartilha pro seu ventilador, pra sua lâmpada Pro seu tio, pra sua tia Pra sua avó, pro seu avô E também Deixa muito like Eu não sei se eu falei isso Mas deixa muito like E